meu parceiro e depois nós fizemos um som, com 12 anos você me espancava eu te aplico, com 12 anos você já era talarico, <risos> parceiro, o parceiro é parceiro, dia inteiro, esse é o cara, essa rima é rica, chega pra ganhar hype e depois vai chupar pica, <risos> você tá ligado esse freestyle se aplica, na moral meu mano eu sou sagaz, tá puto porque o Kant não quer ser mais o seu pai. E agora você cai, não quer ser meu pai paternidade no não proceder? Mas com essa barriga quem tá grávido é você! você tá eu? Tá legal, agora cê não respondeu! Tá ligado, essa que é a treta! Você nunca vai ter um filho porque você só bate punheta! Só caminho, tá, tá ligado mano que eu mando no sapatinho? Eu não sinto família, mas não sigo sozinho! E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho!